Tuk it all apart, but I'm wishing not stay. No back room, something I heard. Ah lá, velho, não é que eu vou empinar a bobinha? Uh, oh, rapaz do céu. O na papicela bombom bumbum, da rapaz, é brincadeira moço, é brincadeira pino bumbum. Salve galera, opa, olha só o um prejuízo. Morri <risos> Ai meu Deus do céu Vamos lá Primeiro passo, pelo que eu fiquei sabendo Tem que botar a primeira e treinar freio Freio Achei é muito violento. Segunda. Aí o Rodrigão. Ô Rodrigão, Pop 100, capote. Oi? É o um lugar mais reto. Mais reto? Aqui, é fácil de cair. Mais reto, vamos achar um lugar mais reto. Você quer é reto de chão ou reto de reto? Reto que eu falo assim que não tem assim, ó. Hum. Ali eu acho que. Ali não. Rodrigão vai experimentar a xixesocra. Olha o chinelão do rapaz. Ah, filha da mãe, pina mais que eu. Eu vou prender ainda? Deixa ele pra você ver. Também, mano. O cara é viciado, faz tempo que o cara tá treinando. Vamos sair no sol aqui pra aparecer um pouco. Olha lá. Rodrigão. Ah, filha da mãe, eu aprendo ainda. O cara tá viciado, vocês viram um o cara da tá viciado? Ainda vou chegar nessa, ainda. Pelo amor de Deus. Ah, o cara é filho da mãe. Viciado da porra. Ralador de bunda de pop. Vou mostrar, eu não mostrei lá naquela hora. Lá vou mostrar o que, que ele fez na bunda da moto dele, cara. O cara é destruidor. Ainda bem que não ralou a rabetinha ainda da testezona. Olha o que o cara teve capacidade de fazer. Tira a mão! Tira a mão e mostra o que você fez aí. Tira, olha o que o cara fez com a parte traseira da Pop naquele capote. O que, que você tem aí a dizer a sua defesa? Não, o, freio, o freio tá ruim. Ah, o freio tá ruim, é? Vamos achar um lugar mais reto. Então, né, o rapaz vai treinar agora. Vamos ver o que, que vai virar esse esquema aqui. da mãe, empina pra garai. eu quero aprender a pinar, vocês não estão entendendo é duro, rapaz, é duro, é duro, é duro aprender, mas não é difícil vou aprender ainda, vou ver se eu consigo pelo menos manter um pouquinho, que onde de 5 metros de tá tá bom demais ah? <risos> você viu o tiradinho de pé? Tá difícil? Tá difícil? Aqui é estilo made in roça, rapaz. É que você tá usando uma pop ali pra street, pra fazer a empinação street. É, ralar a lanterna. Presta, copo, vocês de grava eu tentando dar grava. O Thiago vai ralar o bumbum agora. Esse grauzinho agora vai lá pra galera do TGS na trilha. Segundinha. Vai devagarzinho a frente o recente virar de bosta é foda viu, vai, ergue vai, vai, é devagar viu, pera aí caia, abaixa a riguinha como que é? Vai chegar, vai chegar. Como que é pra fazer? Antigamente, rapaz, não fui desde o começo da conversa. Fala. Tá gravando hein? Tô, caralho, tem que gravar, depois eu vou colocar falando, mano. Você sabe virar mais que eu, você tá me dando toque? Ó. Tá, ah, tá, mano, desde o começo tá gravando, mano. Ó, gente, ó, eu não sei empinar. Como não, mano? Como viu você dando ó, grau com a minha moto, ter, seu vou viado? Tentar, eu vou tentar dar uma dica pro Thiago que não sabe empinar também. Vamos ver eu não sei empinar grau. Eu não sei empinar porra nenhuma. Vocês viram aqui é pouquinho grau aí, correndo rio de virar de costas. costa. Quero aprender, por isso que eu tô treinando. Aí o trouxe o Rodrigo, vamos que ele tem uma noção um pouquinho básica. Por mais que ele rala a bunda da Pop 100 dele, não, rala. Mas é, faz parte. Então. então não. Tipo, ó. Você dá uma erguidinha e pisa no freio. E não adianta colocar. Dá o freio. Não. não adianta ir com loucurado que não vai dar embossa não Você Entendi. só vai daqui dois metros assim. Ah, então beleza, vou pisar não. no freio. Então dá uma erguidinha, você vê que não vai, segura no freio e ergue de novo. Segura ah. no freio e ergue de novo. Então beleza, eu vou testar, é. segura aí, vamos ver. Viu? E não adianta você erguer o. Erguer a moto e já virar o guidão pra outro lado não que você não vai contar. Não, é acabar você tá fora, né, mano? Tá <risos> reto Olha lá, Tiago, não vai adiantar. Vamos ver como é que sai. Cara, então aqui no meio do nada, parecendo um deserto tão quente que tá Vamos ver nosso colega aí Nosso amigo, como é que você sai? Tenta erguer mais! Eu tava tentando em primeira marcha, em segunda É que o freio tá meio ruimzinho, mas em segundinho vai bem com sombra que tá foda esse calor. Cara. Ah, eu acabei de falar aqui no vídeo. que então, vamos que... achar um lugar com sombra. Tadinho da negrinha lá, tá, até pretinho a coitadinha lá. Deixei perto do faixinho pra dar comidinha de capim bem agora achar um para <risos> dar água. <risos> vamos ver o que nós consegue achar aí, vamos embora. We <risos> that Já demos aquela passadinha, comprar aquele refrigerante, para nós dar uma refrescada. Então, rapaziada, seguinte, depois de uns treinos meio assim, meio mais ou menos, na minha área, agora eu vim na área do cara, que é no asfalto, né? Vamos pegar o refri, vamos tomar um gole de refri. Ó, gasolina. Gasolina pra, pra nós. nós, pra nós. As motinhas já estão abastecidas. Olha, chistezona. Popinha 100, aquela musiquinha da Pop 100. Vocês já estão cansados de escutar e vendo esse replay aí. na Pop 100, um Salvei da cacimbinha, rapaz. brincadeira, moço. de brincadeira. Rapaz, tá caindo de novo. Vamos deixar a turma com ciúme, ó, gente. Ó, vocês se inscrevam no canal e escutar, pra vocês ficarem com ciúme. Que delícia! Ô, oh, coisa boa. Vamos lá, rapaziada. Continuação do nosso treino. Come A bunda foi um pouquinho mais pra trás Deu pra dar um grauzinho Mas mais um pouco eu virava de costa, velho Aí, galera, fizemos uma troca agora Rodrigão vai com a XT Ó o perna peludo do rapaz Rapaz vai com a XT, eu vou com a popona. Como o cara empina uma Pop, velho Tem que ser muito... Nossa, velho, muito difícil A XT eu já acho difícil A Pop é 10 vezes pior, cara A XT tem força, tem o jeito da moto Agora aqui, ó, as pernas ficam soltas não dá pra entender como o rapaz consegue dar grau com um negocinho assim desse tamanho. Você empina em primeira ou segunda? Você põe a primeiro ou o segundo, Pergel? ela? É em primeira ou segunda? Ai, rapaz, eu falei. Vamos ver o que, que vira esse troço. Errou. <risos> ah, louco, tio! Não consigo empinar esse troço, não, velho. Vem, Rodrigão! Rodrigão, tem as mães, filha da mãe Porra, velho, eu tô em quê? Quarto esse troço aqui, Primeiro Porra, uh, rapaz, não é que é ergui mesmo? Ah, Olha <risos> ah lá, velho, não é que eu vou empinar a popinha? Porra, uh, rapaz do céu Olha ah lá, velho, eu tô falando que era mais difícil até você treinar Mas o troço parece que é mais fácil Primeirona Tá largo esse desgramado, cara? Ah, não, velho. Eu vou ter que aprender. Fazer vira aí, louco Toda, mano, tá empirando a pop, velho Nós é louco, velho Vou aprendendo a hoje, nem que seja pop Chegou a 2 problemática aí Desisto, desisto Não empina, Pico Ele não é meu primo <risos> Fica assim, vamos Vamos embora pra casa, treinar outro dia, valeu? Gonna rise, gonna fall, getting pulled apart And we all do it all, cause it's all our hearts Gonna light up the sky, so ignore the stars And we all do it all, cause it's all